fala família Beleza eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a correção da prova de matemática financeira e estatística do concurso do Cefaz Amazonas 2022 para cima da banca FGV vou mostrar para vocês através do método MPP que é possível sim gabaritar matemática financeira e estatística da banca FGV agora o papo é reto sem querer querer, corococó, caneta e papel na mão e simbora! Vamos lá para cima da FGV. Primeira questãozinha na tela, né? Cuidado, né? Com o formato da prova, né? O tipo, melhor dizendo, de prova. Às vezes, a questão 21 dessa prova é a questão 25, né? E assim sucessivamente. Então, cuidado com a numeração, tá? E o tipo de prova, se eu não me engano. Essa prova aqui é a prova do tipo 1, beleza? Então, vamos lá, família. Começando aqui o pagode. Olha aí, primeira questão na tela. Primeira coisa que você tem que fazer na questão, família, é interpretar. Você não é mais aquele aluno agoniado, tá? Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. Ou método das marcações. Por que, que tem esse nome, né? Método dos 50. Porque você analisando, você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Então, vamos lá. Treino duro, jogo fácil. Vamos lá. Vamos interpretar a primeira questão. Começando aqui o pagode. Ó. Sublinhar para interpretar. Olha aí. Suponha que um banco concedeu um empréstimo ó sublinhar para interpretar de 50 mil a um cliente pelo prazo de um ano e que ao final desse período o cliente tenha se comprometido a pagar 65 mil reais pelo empréstimo Suponha ainda que a inflação no período tenha sido de 8% item 21. Tá? Da nossa prova Questão 21 A taxa nominal de juros desse empréstimo foi Então vamos lá Analisando aqui essa questão É uma questão sobre estudos das taxas Tá legal? O assunto seria esse né? Seria essa a parte da matemática financeira Estudos né? das taxas Beleza Já sei o assunto Agora vamos lá O que, que o problema está pedindo? Ele está querendo qual taxa? Ele está querendo a taxa nominal. Ele está querendo a taxa aparente, né? a taxa mentirosa. Beleza. Já analisei a questão. É uma questão sobre estudos das taxas. Né? E o probleminha está querendo saber o valor da taxa nominal. Primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver já entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. O que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, você que é nosso aluno, você já estudou esse assunto, né? estudo das taxas, você já sabe. Né? Você já estudou, você já revisou, então você já sabe o que tem que ser feito para encontrar a taxa nominal. Então, para encontrar a taxa nominal... Que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma divisão, eu tenho que dividir, é isso aí, falou em taxa nominal, o que que já vem na tua cabeça? Divisão, eu tenho que dividir, eu tenho que dividir o montante pelo capital, então para achar a taxa nominal o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir, a aluna MPP é assim, né, eu tenho que dividir, pô, dividir quem? O montante pelo capital, então vamos lá, executando aqui a missão, ó. Técnica R. Ó. Taxa nominal. Para achar a taxa nominal, eu tenho que dividir. Eu tenho que fazer uma divisão. Então, taxa nominal, se liga, é o montante sobre o capital menos 1. Um. Você não pode esquecer aqui do 1. Um. Tá legal? Então, taxa nominal. Tem que dividir. né? Montante sobre o capital menos 1. Um. Acabou. Aí é só voltar lá no probleminha. Ó, montante. Qual é o montante? O montante é o valor que você pagou, ó, 65 mil. E o capital? Foi o valor que você pegou de empréstimo, 50 mil. Então, é só jogar aqui ó, na formuleta e correr para o abraço. A taxa nominal vai ser igual a 65 mil, ó, tranquilão, ó, dividido por 50 mil, menos 1. Um. O que, que eu vou fazer aqui com o zerinho? Vou passar o facão, ó. Pou, pou, pou. Pou, pou, pou. Organizando a bagunça, vai ficar 65 dividido por 50 menos 1. Aí rola a matemática básica. Tem que simplificar. Tem que simplificar. Então, aqui, ó. Eu vou pegar essa galera aqui e vou simplificar por quanto? Por 5. Zero trauma. Eu vou simplificar por 5. Olha como vai dar um samba maneiro. Vai ficar 13 dividido por 10 menos 1. Um. Então, taxa nominal vai ser 1.3 um menos 1, um, que é a mesma coisa que 0,3. Só que aí tá na forma decimal. E o resultado tá na forma centesimal. Aí é só multiplicar por 100. 0,3 vezes 100 vai dar 30. Então olhando ali, gabarito letra D. Marco o V da Vitória e vai ser feliz. Então quer encontrar a taxa nominal, né? É só dividir. Beleza? Show de bola. Passamos aí para a próxima questão. Ó. É o mesmo texto, tá? É o mesmo texto. Só que a pergunta é diferente. Ó, olha o que ele quer saber aqui na pergunta. Ó, olha agora a pergunta do item 22. Ó. A taxa real de juros desse empréstimo foi aproximadamente... Aí, vamos lá. Método dos 50. Ó. É o mesmo texto. Então, é uma questão sobre taxas. Né? Continua ainda valendo aí, né, a análise. Né? É uma questãozinha. Eu tenho um toque, tá? <risos> Tem que estar tá tudo igual. É uma questãozinha sobre né? estudo das taxas. Estudo das taxas, beleza. Só que agora a pergunta é outra. Então, vamos lá. Técnica R, a pergunta é outra. Qual é a pergunta? Ele está querendo saber a taxa real. Então, bota uma coisa na tua cabeça. Né? três taxas andam juntas taxa real taxa nominal e taxa de inflação tá taxa real taxa nominal e taxa de inflação e para achar a taxa real vai rolar uma divisão ó a ideia é parecida vai rolar uma divisão vai rolar uma divisão só que agora é uma divisão entre os fatores Tá legal? Entre os fatores. Beleza? Então, taxa real, fator real. Então, ó, fator real é igual ao fator nominal sobre o fator de inflação. Ó, de novo, ó, vai rolar uma divisão, só que agora é uma divisão entre os fatores. Tá? Taxa real, fator real. Então, fator real é fator nominal sobre o fator de inflação. Como é que a gente encontra o fator? O fator é 100 mais a taxa. Então, o fator nominal, a gente já sabe. Vai ser 100 mais 30. Porque 30 não foi o valor que nós encontramos para a taxa, taxa nominal? Então, vai ser 100 mais 30. 100 mais 30 vai dar 130. Só que na fórmula, eu uso a forma decimal. Então, eu tenho que voltar duas casas. Soma e volta duas casas. Então, o fator seria 1,30. Fator de inflação vai ser 100 mais a taxa de inflação, que no caso foi 8%. Vai dar 108%. Voltando duas casas, vai dar 1,8. Então, olha que lindo. Já tenho ali praticamente o resultado. Fator real vai ser 1.30 dividido por 1.08. Como está com a mesma quantidade de casas, eu vou tirar a vírgula. Então, vai ficar 130 dividido por 108. Poderia simplificar, mas eu vou até já dividir. Poderia simplificar, só que não vai adiantar muito. Mas, já vou fazer aqui a divisão. Ó. 130 dividido por 108 vai dar 1. 1 vezes 108 vai dar 108. Para 130, 22. Está né? faltando 22. Coloco o zero e aqui a vírgula. teteca. Uh. 220 uh. por 108 vai dar 2. 2 vezes 108 vai dar 216. É isso? 216 216, 420 Faltando 4 Então o resto seria 4 Aí eu vou colocar aqui um zero Não dá para dividir Vou colocar outro zero Coloquei dois zeros seguidos Eu tenho que colocar um zero aqui Então já está boa essa aproximação Isso daqui vai dar Aproximadamente 1.20 né? Esse seria o fator Só que ele quer a taxa Ele não quer o fator mas se eu tenho o fator, eu tenho a taxa, né? A taxa é o fator menos 1, um, tá? Sempre ou só toda vez, Marcão? Só toda vez, que é a mesma coisa que sempre. Então, se você tem o fator, você tem a taxa, né? Quem é a taxa? É o fator menos 1. Um. Então, vai ser 1.20 menos 1, um, que vai dar 0.20, vezes 100, vai dar 20. Então, gabarito... Letra D. Legal? Então, a taxa é o fator menos 1. Então, se eu tenho o um fator, eu tenho a taxa. Legal? Na concorrência, ele vai te dar uma fórmula né, envolvendo as taxas. Só que essa fórmula, na minha opinião, ela é mais complexa. Tá legal? E quando você usa a fórmula dos fatores, ela fica mais sucinta. Tá legal? Porque se você tem um fator, você tem a taxa. Legal? Deixa eu molhar aqui a palavra. Mais uma questão aí de estudo da taxa, estudo das taxas. E vamos para a próxima questão. Costilho cachimbucai. Próxima questão na tela. Vamos lá, sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Apenas sigo método. Vamos lá, uma amostra de idades de usuários de determinado serviço forneceu os seguintes dados. Vamos lá, tá aqui, né? A nossa amostra. O que, que ele está querendo? A soma dos valores da média, da moda e da mediana desses dados é igual. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Para você enxergar melhor. Vamos ver se aumentou um pouquinho. Acho que aumentou, né? Aumentou um pouquinho. Vamos lá. Então, voltando aqui, né? Ele está querendo saber o quê? Vamos lá. A soma... Deixa eu apagar aqui, ó que eu aumentei e né? desfocou um pouco a amostra. E ele está querendo saber a soma dos valores da média, da moda e da mediana desses dados. Vamos lá. Interpretando é uma questão sobre medidas né? de tendência central. Uma questão sobre medidas de tendência central E para calcular essas medidas Técnica R né? Para calcular essas medidas Eu tenho que usar as fórmulas Não tem jeito Claro que algumas aqui a gente vai até usar alguns bisus, alguns macetes Mas no geral, cara, estatística é fórmula Você tem que memorizar as fórmulas Não tem jeito Tá, então vamos lá. Média, tá aqui ó, média, moda e mediana. Como tem mediana, o que, que eu vou fazer? Eu vou organizar aqui a parada. Eu vou estabelecer um rol. Então, organizando aqui esses dados, ficaríamos com o seguinte: ó. 22, 22, 23, 28. Trinta, 30, 30, 34, 34, 34 e 53. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos ver se vai dar dez aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certinho. Vamos lá, começando aqui pela média. Por o que, que é a média? Média é a soma dividido pela quantidade. Então, se eu somar essa galera toda aqui, isso daqui vai dar 310. Então, vai ficar 310 dividido por 10, que vai dar 31. Beleza. Quem é a moda? A moda é o elemento mais frequente da minha lista de dados. É o cara que aparece mais vezes. Nesse caso aqui é o 34, ó. Ele apareceu ali três vezes. Então, zero trauma. E a mediana, aí eu já tenho que prestar mais atenção. Por quê? Tem um passo a passo. Já não é tão direto assim. tá? Para calcular a mediana, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso saber a quantidade. né? Se é ímpar ou par. Se for ímpar, a mediana será o elemento central. Né? Quem é a mediana? É o elemento que separa os 50% maiores dos 50% menores. E esse cara fica exatamente ali no meio. Então, se for ímpar, é exatamente o termo central. Só vai ter um cara no centro na lista. Né? Aí eu uso o macete da mão, a regra da mão. Né? Ó, três. começar com 3. Ó. Ó, se eu tenho três elementos ímpar vai ter um elemento no meio que separa a lista. Se eu tenho 5, vai ter um elemento no meio que separa a lista. Então, se é ímpar, é o termo central, porque só tem um elemento no meio. Agora, se for par, teremos dois elementos no meio. Olha aqui a minha mão, a regra da mão, 10. Ó, ó, tem dois elementos no meio. Então, se for par, a mediana será dada pela média dos centrais que é o caso dessa questão aqui. Ó. Eu tenho 10 elementos. Então, eu tenho dois elementos no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média. Então, vai ser 30 mais 30, que é 60 dividido por 2. Isso daí vai dar 30. Como ele quer a soma? 31 mais 34 mais 30. Isso aí vai dar 95. Gabarito letra C. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Vamos lá, família. Próxima questão. Agora vai ficando mais sério, hein? Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Ó. Vamos lá. Analisando aqui a próxima questão. Sendo uma variável aleatória X, tem a seguinte função de probabilidade.